pilares da nossa sociedade hoje é a força policial. Eles são agentes que promovem né, a segurança, a nossa segurança, a segurança pública. E hoje, aqui na ADEC TV, na nossa revista eletrônica no Viva Voz, nós vamos falar um pouquinho desse assunto com um convidado especial, que é o Clemilson Calais, o T. Clemilson, <risos> também conhecido, o Clemilson... Ele é um irmão nosso, né, meu, ele congrega aqui na Assembleia de Deus, no um Tempo Central. Ele é cooperador aqui, ele é um dos coordenadores também, trabalha lá no Ministério Infantil, no Som da Vida também, Som né, Clemil? Ele tem um ministério muito lindo, ele tem, assim, um dom muito lindo com as crianças. E ele é também um policial, um policial civil, né, um desses agentes, né, Clemilson? E nós vamos, estamos aqui para falar um pouquinho desse assunto, entrar um pouquinho né, nesse assunto de justiça, polícia. E hoje em dia, assim, nós temos visto muitas coisas, observado muitas coisas. Eu acho que as mídias sociais também aproximou mais essas instituições, vocês, das pessoas. Você acha que isso acontece mesmo? Aconteceu mesmo, Clemilson? Em primeiro lugar, né, agradecer o convite, né, <risos> cumprimentar todos aí de casa, né, com a paz do Senhor Jesus, né, e já de cara, né, é, respondendo a sua pergunta, é, o mundo tecnológico de hoje, ele na realidade, ele mudou muitas funções, mudou muitos cargos. E um dos carros-chefes justamente dessas mídias sociais, né, é a aproximação, mesmo que virtual, das pessoas aos seus anseios e aos seus direitos. Uhum. Hoje fica mais fácil a pessoa ter uma voz, mesmo que de forma equivocada, que é a voz anônima, né? ela estava tendo uma voz junto à sociedade, junto aos órgãos, cobrando alguma coisa, né? usando essa questão das mídias sociais. Então ficou mais próximo para a população fazer isso, mas... eu por outro lado também nós né as forças de segurança né nós utilizamos muito dessa proximidade também principalmente os, usando os meios tecno tecnológicos né para nos aproximar da população também buscando é, as informações que nós necessitamos para resoluções das nossas tarefas do dia a dia eu acho que tanto para essas informações e também assim pelas mídias sociais a gente também consegue ver um pouquinho do que é o trabalho a diferença das diversas forças policiais que tem, eu consigo, né, a gente consegue também observar isso, a gente vê pessoas falando, né, explicando isso, e isso é muito bom também. Não, a gente, nós, né, todas as forças, o aparato de segurança pública, né, até é até bom a gente informar, né, esclarecer aqui, aproveitando o canal, é, as forças de segurança pública, elas não são apenas é, instituições independentes, na realidade, são todas que trabalham em conjunto no mesmo objetivo, que é justamente dar segurança para as pessoas, para o cidadão de bem, de bem né, e ao mesmo tempo reprimir aqueles cidadãos que fogem da linha. Né? Então na realidade a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério Público e o Judiciário, todos estão imbu imbuídos né, no mesmo objetivo, que é esse de dar segurança, de fazer com que a justiça né, prevaleça para todos os povos, independente de raça, cor, ou razão social, posição econômica e situações diversas. Né? E, e, e Clemilson, entrando, né? qual a principal dificuldade nos dias atuais para um policial agir com justiça e seriedade? Né, assim, isso a gente sabendo, lógico, que toda instituição ela é falha, porque ela é feita de homens, seja qual ela for, seja a igreja, seja uma instituição governamental, uma instituição particular, toda ela tem as suas falhas. Mas qual você acha assim, que né, as dificuldades dos dias atuais para ter essa seriedade e essa justiça embutido? Carol, antes de responder essa pergunta sua, eu vou fazer um breve comentário. É, em Romanos 13, lá está previsto o seguinte, todas as pessoas estão subordinadas às autoridades, uhum. todas engloba todo o mundo, toda a humanidade. E por que está que escrito isso lá? Porque toda autoridade, todos os governantes são autoridades constituídas por Deus. Então, antes de, de, de entrarmos assim, fica assim, mas pode um cristão ser policial? Pode um cristão ser é, do exército? Pode um cristão ser da Polícia Federal? Então nós temos que entender que são cargos, são funções de autoridade, funções de governança instituídos por Deus. Para quê? Para o bem da humanidade. E nós vimos isso lá no início, né? quando Moisés estava guiando o povo de Deus, ele recebeu essa autoridade de Deus. Uhum. A partir do momento que Moisés não teve mais condições, Deus, né, usando geto, dá a ideia para Moisés de pegar mais pessoas ali com o gabarito com, e capacitá-las para que também atuem junto ao povo nessas funções. Depois disso, Deus prepara os juízes, Deus une o governo espiritual, o governo político e econômico, coloca juízes em Israel para governar o povo, orientar, e não apenas orientar, reprimir aqueles que fazem, faziam algo errado. Sim. E depois nós viemos o tempo dos reis, que continuaram da mesma forma até chegar nos dias atuais. Lembrando que o próprio Jesus, ele submeteu-se a toda a autoridade Vamos, podemos colocar que o Império Romano, que os soldados, eram os policiais da época. Sim. Né? Não existia esse arcabouço que tínhamos hoje, mas eram os policiais da época. E em nenhum momento Jesus desafiou qualquer um daqueles soldados, mesmo sabendo que todos ali estavam executando a tarefa deles de forma equivocada. Lembrando que isso aí é, é algo profético, né? então teve todo um contexto da divindade, da vontade de Deus é, para que isso acontecesse. Realmente, muito pelo contrário, né? ele nunca foi muito pelo contrário. Isso, e aí, né? E um outro episódio interessante, quando Jesus estava no jardim e chega um soldado, né, e é um dos apóstolos pega a espada e decepa a orelha. O que, é que Jesus pega, faz? Pega a orelha, coloca no lugar e obedece à autoridade. Então, as autoridades, as polícias, os governantes, né, eles são autoridades instituídas por Deus. E toda essa autoridade, ela provém de Deus. Então, foi Deus quem permitiu que isso acontecesse. Então, voltando nisso aí, é mais ou menos nessa seara que a gente a, acaba de responder. A maior dificuldade hoje está justamente na dificuldade das pessoas entenderem até que ponto eu vou na esfera secular e até que ponto eu vou na esfera cristã, na esfera espiritual. A palavra de Deus fala que primeiro Deus, depois as leis. Então, todas as leis hoje, no nosso país, elas estão de acordo com princípios cristãos, porque elas preveem o bem-estar da maioria, elas preveem sempre o bem-estar, é uma inclusão social. E aí, o braço da lei ele age não em favor... Contra as pessoas de bem, ele age contra as pessoas que desobedecem à lei. Então, nisso aí, muitas das vezes, a pessoa, o agente público, por não estar ali investido de uma sabedoria e de um conhecimento divinos de Deus, ele às vezes pode cometer ou não um ato equivocado no exercício da função. Lembrando que todos nós somos humanos e todos nós somos passíveis de erro e todos nós merecemos uma segunda chance e uma nova oportunidade para corrigirmos os nossos erros. Então, a dificuldade maior hoje para nós sermos é, policiais cristãos verdadeiramente está justamente no que o mundo tem nos ofertado. O mundo hoje ele investe contra as pessoas contra os cristãos de uma forma geral e que é uma forma melhor do que você pegar uma pessoa de uma certa forma influente ou que tem um determinado cargo ou função e fazer com que aquela pessoa caia para envergonhar o nome de Deus. Na, naquela tentativa de envergonhar uhum. o nome de Deus, ah, tá vendo? Aquele policial, aquele juiz, aquele promotor, aquele delegado é cristão, você viu? Ele fez coisa errada. Uhum. Os cristãos não são o que eles falam. Então, isso pode acontecer. O mundo hoje. Ele está, infelizmente, ele nos ataca, ele ataca todos os cristãos. E aí não é só na esfera da segurança pública, não. É o médico, é o, é o vendedor, é o corretor de imóveis, é o profissional liberal, o empresário, o inimigo. Ele está ali todos os dias tentando nos derrubar e colocando estratégias e traçando estratégias para tentar fazer com que os cristãos caiam. né? Então nós devemos ter sempre fé em Deus e busca a busca dessa sabedoria e do conhecimento, para que nós tomemos as nossas decisões, de acordo com a lei, mas principalmente respeitando a soberania e a vontade de Deus. De acordo com a palavra dele, né, Cris? Exatamente. Se a gente tiver discernimento, o cristão ele tem que ter o discernimento, o domínio próprio, para ele não poder cair, para ele poder enxergar que aquilo ali vai pode envergonhar. A vergonha não é só para mim, para você, ou para aquela pessoa. A vergonha é para Jesus né, também. Com que... certeza. É, nós aqui seres humanos nós vivemos uma sociedade que está invertendo os valores então a vergonha minha como pessoa vivendo nesse século ela não é tão grande mas aquele quem nós representamos que é Jesus aí sim a vergonha se torna grande e é esse a finalidade de Satanás. Não é contra mim Clemilson é contra Jesus que ele está guerreando e ele nos usa porque sabe que nós somos amados, nós somos aqueles que Deus amou de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Esse tal maneira né, é um amor que não tem forma de descrever. Então o que Satanás quer é justamente isso, atingir a Deus, atingir a Jesus, nos usando. E nós, como cristãos, temos que nos cercar dia a dia de oração, leitura da palavra, fé e, principalmente, colocar todas as nossas decisões nas mãos de Deus, porque Ele é que vai nos direcionar, no melhor caminho. E sempre, principalmente se você for um cristão que tem um cargo, né? Seja é uma autoridade, um cargo de mais, que eu falo, destaque na sociedade, com alguma responsabilidade a mais, né? Tem uma observância ainda maior, né, Clemil? Sempre. E agora, em várias áreas de atuação da polícia, né? E temos várias áreas: polícia civil, polícia militar tem a Polícia Federal e, e dentro dessas tem outras áreas, né? Tem, acho que tem a, a Polícia de Elite, o BOP é um exemplo também lá no Rio, né? Não sei se o BOP derivou da Polícia Militar ou ali do Exército, né? Mas eu estou falando, dentro dessas várias áreas, um cristão pode ser qualquer tipo de policial, qualquer tipo, eu falo nessas áreas, qual, em qualquer área. Carol, excelente, excelente pergunta. pergunta. Talvez a minha resposta vai gerar uma certa controvérsia, mas a minha resposta ela está amparada na palavra de Deus. Eu entendo que todo e qualquer cristão pode exercer toda e qualquer atividade dentro das polícias. São diversos cargos, diversas funções, que vão desde, a, desde as administrativas, onde a pessoa fica mais em um escritório, mais dentro das unidades, né? e também as operacionais, que é aquela de embate, diretamente no campo é aquela que pode gerar algum tipo de situação onde você vai ter que usar força física para dominar alguém e pode chegar né a gente ora e pede a deus para que isso não aconteça mas pode chegar até no um óbito de alguém uhum. em razão de algum trabalho desse às vezes o óbito pode ocorrer em face da pessoa que está cometendo a prática criminosa mas também nós vemos aí no dia a dia que vários policiais também acabam perdendo as suas vidas justamente Imbuídos em tentar proteger outros, acaba perdendo as suas vidas. E aí, nós, nós separamos aqui a questão mais polêmica disso aí. Deuteronômio 5,17: Não matarás. E aí é que gera a maior polêmica nesse, nesse meio aí, que é a questão. Mas se Deus fala para não matar, como é que eu, policial, vou matar alguém? Nós partimos do pressuposto em que policial nenhum deseja matar nenhuma pessoa. Porém, pode acontecer, no exercício da função a qual Deus imbuiu, Deus investiu, para preservação de outras vidas, ou até mesmo na legítima defesa, você acabar infelizmente ocasionando o óbito de um terceiro, de uma pessoa que está ali injustamente tentando contra a sua vida ou tentando contra a vida de outros. Vamos citar um exemplo de uma pessoa com uma bomba dentro de um ônibus com 40 pessoas. Aí nós temos um atirador de elite que tem a possibilidade de levar aquela pessoa ao óbito. Inicialmente vai um negociador, a polícia tenta de todas as formas fazer aquela pessoa desistir, e, se, e, e poupar a vida daquelas 40 pessoas. Quando não tem jeito que a pessoa vai apertar o botãozinho para explodir a bomba, o atirador de elite ele acaba, para proteger aquelas 40 vidas inocentes, ele acaba desferindo o tiro certeiro e tira a vida dessa pessoa. Aí, nós vamos lá em Êxodo 22, 2, que fala o seguinte, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado por seu sangue. Por quê? A pessoa estava cometendo algo contrário ao que Deus quer que nós façamos. A pessoa está tentando contra a vida do outro. Se o policial não atirar, ele vai morrer porque a pessoa está com um revólver ou querendo apontar uma arma ou vai ceifar a vida dele. Então nós vemos que na própria palavra de Deus, há as chamadas excludentes. O próprio Deus... Se nós não obedecemos, não reconhecemos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós não vamos herdar a salvação eterna. Pelo contrário, nós vamos herdar a morte eterna. Então essa questão, essa, essa linha tênue entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, ela é algo muito complicado de, de, de se falar. E é por isso, Carol, que a gente tem que pedir essa sabedoria, para justamente ter esse discernimento de somente fazer isso, somente ceifar a vida de alguém, se for a última hipótese que não houver mais nenhuma saída e que o bem maior, outras vidas estarão em jogo. Fora disso, a, as polícias elas só trabalham com a preservação da vida, inclusive da pessoa que está cometendo os crimes. O bem maior é a vida, é a preservação da vida. isso tá muito bom essa conversa, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado.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 voltamos, né? Vamos dar continuidade com Clemilson, Clemilson. É, polícia Militar e Polícia Civil, né? Qual que é a diferença entre as duas e a área de, atua de atuação? Nós sabemos que cada um atua, né, de jeitos diferentes em áreas específicas, mas é somando tudo, lógico. Exatamente. O que que acontece? É, a nossa Constituição, né? Que é a lei máxima do país ela prevê lá a criação dessas polícias. A finalidade de todas as polícias é a mesma, que é segurar a paz, a segurança de todos os cidadãos de bem e reprimir aqueles que não cumprem as leis. Porém, a gente tem a necessidade de ter uma polícia ostensiva, que é a polícia militar, por isso que a polícia militar anda fardada, ela está ali na rua. Uma das finalidades da polícia militar é justamente essa. Eu estou aqui na rua para que as pessoas me vejam, eu sou a presença do Estado, a autoridade uhum. investida por Deus, né, aqui na Terra, para tentar evitar que o crime ocorra. Assim que o crime ocorra, se aconteceu nas proximidades ou se a polícia militar tiver aquele, aquela informação do cometimento do crime ali na hora, ela vai agir e vai atrás daquela pessoa. Conseguindo prender a pessoa, ela leva para uma delegacia e apresenta para a polícia civil. A polícia civil é responsável por fazer ali o processo daquela pessoa, processá-la, né? Segundo o que a lei determina, né? Levar aquela pessoa ao cárcere ou não, depende da situação e do crime que a pessoa tiver cometido, né? E também tem uma outra função: quando a polícia ocorre o crime e a polícia militar, naquele primeiro momento ali, não conseguiu resolver a demanda, ela passa essa informação para a polícia civil que instauram um processo, a gente chama de inquérito, o nome é inquérito policial, né? E através desse processo, desse inquérito policial, são feitas investigações visando localizar a pessoa que cometeu o crime, identificar, recuperar alguma coisa que foi furtada, uhum. prender um autor de homicídio, alguma coisa nesse sentido. Por isso que os policiais civis não trabalham fardados, porque eles têm função de investigação. Eles precisam estar no meio da sociedade sem serem notados para poder desempenhar melhor a sua função. Porque quando chega um policial fardado, as pessoas normalmente, se uma pessoa acabou de cometer um crime, ou se é uma testemunha, ela vê que é um policial, ela vai se negar a falar, ou ela vai sair dali, uhum. se é o autor do crime, já vai ver o policial de longe, já vai sair, e o policial civil já chega com roupa social, normal, para parecer apenas mais um do povo e, e assim conseguir as investigações com maiores maiores êxitos, né, e também conseguir as prisões é, necessárias também com o maior êxito. É muito bom, né, saber essa diferença, porque para as pessoas ter discernimento mesmo, né, cada um tem uma área de atuação, mas a finalidade é uma só, né, que é o Sim. bem maior e do. Isso, do que a sociedade. isso. A polícia militar, por exemplo, ela tem uma qualidade muito interessante, que ela trabalha 24 horas por dia, atendendo a população na residência, por exemplo. Uma hora da manhã, está acontecendo um crime, eu precisei do aparato de segurança pública, eu vou ligar para o 190 e a polícia militar vai encaminhar uma viatura até a minha casa. Uhum. A polícia civil ela trabalha também 24 horas em regime de plantão, só que durante o expediente, né, ou durante o dia, ela desempenha outras funções de investigação, prisão de pessoas e à noite funciona em regime de plantão. Porque como nós falamos agora, né, a polícia militar ela prende a pessoa, e leva para a delegacia para apresentar para a Polícia Civil. A Polícia Civil recebe aquela pessoa e daí em diante ela dá início à persecução penal, que é o procedimento para levar aquela pessoa ao cárcere, julgamento, a pena depois junto ao juiz, né, oferecimento de denúncia através do Ministério Público. Né, então é, é assim que funciona basicamente o arcabouço de Polícia Civil e Polícia Militar. Faz parte também do sistema de segurança? A polícia penal, que são os agentes penitenciários, os agentes socioeducativos, né? Que trabalham direto com a reclusão da pe das pessoas, com a custódia dos presos e também a ressocialização dessas pessoas. Isso depois já de, né, depois de, de, de investigado, de julgado. julgado e condenado, Isso. né? É, na realidade, assim que a pessoa é presa, se o crime não for afiançável, Exábil. a pessoa já vai para o presídio. Ela, independente do julgamento, ela já vai para o presídio. É, tá. E ela aguarda o julgamento. E aí, a partir desse momento, ela já vai ficar sob a custódia do pessoal da polícia penal. E também temos o corpo de bombeiros, né, Sim. que todo mundo conhece, que a finalidade dele é justamente essa, prestar o socorro às pessoas naquelas situações de risco, onde houver algum tipo de catástrofe, e até mesmo quando for alguma coisa relacionada à saúde, né, às vezes alguém está com um procedimento, a gente vê é, matérias sempre aí, até mesmo parto, né, o pessoal costuma realizar parto ali no local, a pessoa estava viajando, um acidente, né? O corpo de bombeiros, ele é acionado para prestar esse primeiro socorro e aquele primeiro atendimento à vítima até a locomoção dela para um, um hospital para receber o atendimento médico. E é muito bom, né? Saber disso, 190 eu falo com a Polícia Militar, qual que é do corpo de bombeiros? 193, né? 193. Que é o 193 e a Polícia Civil é o 197. 197. Repete para ele de novo, Clíndice. 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 197 Polícia Civil. Lembrando que todas essa, essas instituições têm redes sociais, né? Instagram, Face, Youtube, é, Telegram, né? É, WhatsApp, então tem todas, as, todas essas instituições tem os seus canais nas redes sociais, quem desejar conhecer um pouco mais ou quem necessitar de algum contato, às vezes pode estar lá no Instagram mesmo, navegando na rede social e procurar a Polícia Militar, a Corpo de Bombeiro, que vai achar lá a página né, e pode estar fazendo aquela interação com qualquer uma dessas instituições que tem pessoas responsáveis para responder essas demandas lá também. E esses telefones eu acho assim, importante a gente guardar, porque às vezes numa situação perigosa, né? você precisa ligar mesmo, né? Sim. na hora, numa situação é, de risco. E Isso é bem interessante e, e não hesitar, precisou, liga, porque esses órgãos estão à disposição, são ap aparatos do, do, do, do, do sistema estatal, né? são forças do governo para atender a população. A população paga imposto, a população tem direito e a população pode exigir de todas essas instituições, a atuação de cada uma delas, segundo a área prevista em lei. Isso é muito bom. E, e Clemilson, quando a gente né, é novo, criança, a gente pensa, o que você vai ser quando crescer? E a maioria dos meninos a gente vai assim, você bombeiro, você polícia, você policial. Então, assim, a criança cresce já, né, com a, com a imagem de ser o policial, a, gosta de ver o carro do corpo de bombeiro, gosta de ver os policiais fardados na rua, mas, né, agora, em, né... Crescendo com isso, um jovem que tem interesse em ingressar em alguma dessas instituições, é, o que, que ele não deve fazer? Se ele quer ingressar na polícia, assim, o que, que ele não deve fazer durante sua vida até ele poder estudar, prestar os concursos? Carol, é muito gratificante para nós policiais, aí eu falo agora também em nome do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Penal, quando nós vemos as crianças, na inocência delas, principalmente, né, eu quero ser um policial. Quando ele fala que quer ser um policial, ele não está falando só o policial civil, ou militar, ele está falando que ele quer ser um agente do bem. Uhum. Porque as polícias, né, elas transmitem isso. Nós somos representantes da lei, nós somos representantes do bem, nós estamos defendendo o cidadão de bem, a mando do próprio Deus. Né? Deus colocou as polícias, Deus investiu a autoridade nas polícias para defender as pessoas. Então nós ficamos muito envaidecidos e até orgulhosos com isso, de, na essência das crianças, elas quererem ser policiais, porque nós representamos o bem, que a gente tem na nossa mente essa luta do bem e do mal, que a gente sofre isso todos os dias, né? nós somos o bem, nós somos cristãos, né? somos imitadores de cristo e sofremos ataques todos os dias de satanás nós somos o bem satanás o mal tentando atacar cristo nos usando e nós as polícias representam esse bem aqui na terra então nós ficamos muito envaidecidos com isso e recomendamos a todas as pessoas que têm essa vontade a carreira policial é uma carreira muito boa é uma carreira onde quem gosta eu particularmente estou há 24 anos na polícia e não me enjoo de trabalhar, estou a cada dia tentando fazer o meu melhor, porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ver a pessoa chegar na delegacia e ser bem atendida e sair com um sorriso no rosto. Uma pessoa foi me agradecer outro dia, falando é, que não tinha palavras para me agradecer o que eu tinha feito por ela. Eu tinha apenas atendido a pessoa, cumpri minha obrigação, mas atendido do jeito que ela esperava ser atendida. Aí eu virei para a pessoa e simplesmente falei assim. Você ficou feliz, você foi atendida? A pessoa, sim. O maior agradecimento que eu tenho é isso aí, de você sair daqui falando que foi atendida, bem atendida e atendida corretamente dentro dos seus anseios. Porque nós, policiais, nós somos servidores públicos. Servidores são pessoas que gostam de servir, são pessoas que estão a serviço da população. Então, nós estamos lá esperando isso. E quem gosta de servir, uma das melhores carreiras para poder ir é a carreira, da área de segurança. E aí você pode colocar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, a Rodoviária, PM, Bombeiros, né? Polícia Penal, Polícia Civil, que todas têm a mesma finalidade. E aí a gente deixa aqui um... quero fazer aqui mais um comentário. É, em Isaías 1,17... Foi no momento em que Isaías estava reprimindo o povo, porque o povo não estava mais obedecendo a Deus. Era baal, era situações, era bezerro, era sacrifícios é, fracos, vãos. Né? Então Isaías, num dos versículos 17, ele fala assim, E aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Naquele contexto ali, ele queria que o povo fizesse isso. E hoje, nós cristãos que fazemos partes aqui da, da, das forças de segurança, nós temos isso no nosso coração, nós temos isso, é a vontade de estar fazendo isso todos os dias. E mais uma vez, né, embasados pela palavra de Deus. Todas as ações policiais do policial cristão são embasadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos dá todo o caminho a ser seguido. A palavra de Deus ela nos dá os ensinamentos. E ela lá em 1 Reis 3, ela relata um diálogo de Deus com Salomão. Onde Deus vira para Salomão e fala, Salomão, peça aí o que você quiser. Em um sonho, né? Ele fala. E se Salomão vira, e a resposta dele é a seguinte, você já foi tão bom com meu pai, já foi tão bom no reinado dele, e dá-me sabedoria, então, o, o, o conselho, o que nós podemos deixar é o seguinte: quem tem interesse em seguir essa área. Não peça, põe primeiro, ponha o propósito na mão de Deus, que às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Às vezes Deus tem outra coisa para a nossa vida. Então coloque a Deus a profissão que você quer seguir, faça jejum, oração, e se Deus confirmar com você, não peça a ele para você ser o policial chefe, ser o coronel, peça a Deus para te dar sabedoria e conhecimento que com isso você vai alçar todos os voos que você tiver que o seu coração tiver necessidade e anseio dentro da área de serviço e lembrando esse conselho da sabedoria não vale apenas para a área policial vale para todas as áreas da nossa vida todas as carreiras as profissões que qualquer pessoa tiver peça a deus sabedoria para exercer a sua profissão bem que aí você vai ser além de ser um excelente profissional vai ser um servo obediente de Deus, porque Deus, através do Espírito Santo, vai te conceder a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, para você não errar e não fazer coisas que desagradam a Deus no exercício da sua função. É, e Salomão fala assim, ele pede a sabedoria, é aquilo que você falou antes, para discernir o bem do mal. Eu fala assim, não, eu quero sabedoria, Senhor, para me discernir o bem do mal. E, né, e o mais importante é essa sabedoria, quando a gente fala em sabedoria aqui, né Clemice? A gente fala sabedoria enviada do alto, né? Exatamente. Que é diferente da sabedoria do homem. Por isso que essa sabedoria vem com discernimento. Exatamente. E aí, só concluindo a, a, a passagem de Salomão, ele, ele responde a Deus falando que aquilo ali era para ele governar melhor. E quando nós pedimos essa sabedoria para Deus, não só sabedoria, quando nós pedimos qualquer coisa para Deus, em razão do próximo, Deus se sente alegre com aquilo e Deus nos consegue, porque Deus quer isso, amar ao próximo, quer que nós amemos ao próximo. E quando eu me dispo da vaidade e peço algo para mim, mas para eu usar com outro, outro, né, Deus com certeza vai me conceder, porque Ele sabe que o outro Deus ama o outro tão bem quanto nós e tudo que nós formos fazer com o outro nós vamos estar fazendo justamente para Deus. Né? Perguntaram lá, né? É, certa feita, perguntaram, oh, Jesus, mas eu, eu, eu não te conheço, né? toda vez que você deu de comer a alguém, toda vez que você deu um agasalho para alguém, toda vez que você cuidou de um doente, toda vez que você fez algo para a gente, você não fez para aquela pessoa, né? você fez para mim. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? a Trindade, Ama relacionamento. E o maior mandamento né que foi deixado, né? Amar Deus Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, você tem, vai cumprir todos os demais mandamentos. Porque se você ama o próximo, você não mata, você não furta, você não adultera, você não comete mal nenhum, você não fala mal do outro. Você faz o bem. Você só faz o bem. Porque se você ama o próximo como a si mesmo, quer dizer, para você você só quer o bem. Se Deus é amor, é. Deus é bondade, o amor é bom, é benigno, então se eu sou amor, se eu amo meu próximo, eu só faço o bem, eu não vou fazer o mal para ninguém. E mesmo sendo um policial, eu só vou fazer o bem. Se algum dia eu tiver que, em, em alguma ação minha, ocasionar alguma injusta agressão ou alguma situação que a outra pessoa não, não, não, não goste, foi justamente em razão da situação envolvida ali. Mas até esses momentos, até essa situação, tudo é feito com amor para o cristão, tudo é feito com amor e com a sabedoria do céu, não o conhecimento que a gente tem que discernir isso, A né? Sabedoria, ela vem de Deus. O conhecimento, ele vem aqui da Terra. Então, nós não podemos confundir. Sabedoria é de Deus e ele vai nos conceder se nós tivermos o coração puro e com o intuito de ajudar o próximo. E a abundância também, né? Ele concede muita sabedoria, se a gente pedir. Sim, com certeza. E... Clemilson, nós vamos encerrar por aqui, que nós não temos, o né, nosso tempo encerrou, dava para falar muito mais. E eu vou me despedir já te agradecendo, agradecendo o pessoal que está em casa, que Deus os abençoe grandemente, até o próximo ADEC TV. E o Clemilson vai encerrar o programa deixando um recado para todos vocês. Pode ser? Meu recado é justamente esse. Não se esqueçam de Deus, independente da profissão que você quiser. Peça a sabedoria do alto. Deus vai direcionar, nós com certeza seremos excelentes profissionais. Aos jovens, a turma que está vindo aí, a turma que quiser, pode ser policial sem problema nenhum. Tem, tem como servir a Deus e ser policial, tem como servir a Deus e ser médico, tem como servir a Deus e ser advogado, ou seja, tem como servir a Deus e exercer qualquer profissão. Quando alguma ação for ilegal ou for contrária aos ensinamentos de Deus, é só você não fazer, você sai, você deixa aquilo para um lado, você se manifesta como cristão, se alguma vez alguma ação ilegal ou equivocada for passada para você, ó, oh, não posso fazer isso, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho o conhecimento, eu não posso fazer isso porque é ilegal, isso fere os princípios que Deus colocou em meu coração. Lembrando que princípios são inegociáveis, nunca negocie seus princípios sem razão de bem ou de profissão nenhuma. O nosso princípio de cristão maior é servir aquele que está lá no céu e que reina e que reinará para todo o sempre. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço Carol e um abraço para todo mundo de casa. Amém!